nossa que é... imagem maravilhosa bem um milagre feliz. meu filho através da reflexologia também eu poder estar tá aqui contando o que aconteceu para mim é muito bom também olha parece que ele olha dentro do meu olho <risos> menino do céu aí ó já tá até dando o pezinho para o senhor aqui ó <risos> De vontade de pegar o pezinho dele e fazer uma bem... massagem para ele eu já fiz Oi, que fiote lindo! É meu Sim. neném, é que lindo! Oi, que lindeza! É Como que é o nome? Davi, o oh, Davi, que bem, obrigada! Se apresenta, se apresenta quem é você? De onde eu sou você Juliana fala? Pessoa, eu sou de São Paulo e. A minha história é um pouco sobre o Davi. A minha história é. É com o senhor. É, sério, me fala é então. É que, assim, é, a minha gestação foi muito complicada. No início, é, eu sofri um erro médico, porque falaram que o meu neném estava nas trompas. Só que... Aí fizeram uhum. uma cirurgia em mim, falando que tinha que retirar ele. E fizeram a cirurgia e disseram que eu tinha tido um aborto. Só que... Menina. Só que aí depois disso, eu descobri que eu tava grávida e que não tinha perdido ele, né? E aí, devido a isso, foi uma gestação muito complicada, tive muitas dores... E aí, eu fiquei tendo muita cólica, muitas dores no útero, essas coisas assim, até depois dele ter nascido. E na aula que o senhor ensinou a fazer as massagens, eu fiz em mim e não senti mais dor nenhuma. Depois disso. Uau! E depois que você teve. O Davi? Depois que eu tive o Davi, essa semana. Uau! É, então, as, as dores, é, faz uma semana que eu fiz a massagem, que os, uma semana não, né? foi essa semana ainda, mas a cirurgia é. já foi 9, 10, 11, 12, há um ano atrás, a cirurgia que me fizeram, que o meu filho tá com 3 meses de vida agora, a cirurgia foi feita, eu tava com um mês de gestação, e desde aquele tempo eu tava, tava com, com dor. dor Agora eu tô disposta, antes eu não conseguia fazer nada dentro de casa, vivia indisposta, só deitada, com dor, o tempo inteiro. Tive até uns sangramentos há uns dias atrás. Aí depois que eu fiz a massagem, acabou. E isso me Uau. incentivou muito para mim poder fazer em outras pessoas e eu quero continuar com isso. Eu quero ser uma terapeuta reflexologista. Diana, você tá mexendo comigo, sabia? Eu imagino, porque é muito forte essa história O que eu passei, a gravidez inteira, foi muito complicado Sofri demais E pra mim, assim, eu fico até emocionada De poder dizer que não sinto mais dor Porque eu tava sofrendo demais Faz uma semana que você fez a massagem Uma semana, a e a dor foi embora E eu tô mais disposta para fazer tudo Eu não conseguia fazer nada Dentro de casa Eu não tenho nem o que te perguntar então. Vários tratamentos Médicos e nada Me resolvia, tomando um monte de Remédio o tempo todo Remédios fortes Sim. Tomava até tramadol para dor, tramol. Tramol de 100, Eu tomava é. para dor. E agora nem, nem tomo mais remédio. Desde que eu fiz a massagem. Quantas vezes você fez a massagem? Fiz apenas uma vez com o senhor. Sim. Uma vez com o senhor. E não sinto mais, agora eu consigo Exato. dormir Só que assim, eu tenho repetido, né? Quase todos os dias eu tenho feito Mas não assim, os 20 minutos que o senhor diz De vez em quando eu vou lá e faço um uhum. pouquinho Mas já tá dando bastante resultado E to todo mundo aqui em casa quer fazer Meu marido quer fazer, meu sogro quer fazer Minha cunhada quer fazer Todo mundo que... Então, é... quando... Quando, quando, quando o neném tá com cólica eu faço nele e ele para de chorar também uau pessoal é, é isso eu tô um pouco ansiosa um, Nossa, pouco, um pouco nervosa de estar falando com o senhor, emocionada me desculpa, mas não tem eu... como não se emocionar Ai, eu sei o que é isso tá uhum eu sei o que é isso, eu, quando eu estive frente a frente com o meu, com o meu mentor, uhum. né, um cara que me ensina muitas coisas, estratégias e tal, eu também me emocionei, é. né? a gente uhum. se emociona quando a gente uhum. junto com... E a semana passada, semana passada, retrasada, eu fui para Brasília, tem. você tem me acompanhado? Tenho, tempo todo, porque, porque às vezes eu tenho que trabalhar, fazer algumas coisas, mas o máximo que eu posso eu acompanho, principalmente no Instagram. Então, eu você viu que eu fui para Brasília, tem uma semana, Sim. duas? Eu vi, mas não cheguei a... Sim. Então a gente foi para lá para aprender mais estratégias uhum. e como aprimorar o nosso trabalho, né? Uhum. No âmbito do marketing. E lá a gente teve com uma galera fantástica, né? O meu mentor é o Érico Rocha, né? Então, quem quer aprender sobre marketing, procura lá o Érico Rocha. Uhum. É o guru. Tá, certo. tá. E aí eu tive junto com ele, né? Tive junto com ele e tal. Trocamos ideia, conversamos. E é uma emoção muito forte quando a gente está frente a frente com o é nosso mentor. demais. Eu, eu, eu, eu sei, eu sei qual é a sua emoção de estar aqui junto comigo. Eu estou ansiosa que eu estou até tremendo aqui. É, é, é, de, é de alegria, alegria satisfação. Muita Juliana. Uhum. O que você diria para as pessoas que estão conhecendo neste momento a reflexologia podal, conhecendo o nosso trabalho agora? Pra para tomar isso com todas as forças, né? com ânimo, porque é um trabalho que dá resultado, é um trabalho que dá muito resultado. E assim, é... eu acho que, que quanto mais formas naturais a gente puder ter de se tratar de doenças, é muito melhor porque às vezes você faz uns tratamentos que acabam prejudicando mais a sua saúde através de remédios, essas coisas. Então, eu acredito nessa coisa de tratar da forma natural. Inclusive eu sempre uhum. procuro buscar por outras coisas, né? Remédios, medicina, <risos> remédios naturais, <risos> deu... ervas, é, tudo que é deu... natural, eu você me interesso e eu, disse, mas... eu então, acho que as deu... pessoas têm que buscar por isso. Mais naturalidade. Mais é, mais SPO. FTO. Você viu o você viu que a Inês falou aqui, ó? A Inês falou assim: você vai ser a segunda, porque a primeira você <risos> Ai, o importante é que todo mundo vontade. esteja lá, Isso. né? Isso, o importante é que todo mundo consiga Isso. os seus objetivos. Tá? É. é. é. Olha, eu quero contar a sua história. Eu deixo, pode contar. E se precisar de mim aí para poder dar um apoio, para falar mais, eu sou um pouco tímida, mas eu vou estar tá aí. Ah, você está conversando bastante com a gente. É assim, pessoal, deixa eu dar uma adiantada para vocês. Então, para quem entra no curso, normalmente, aquelas alunas, aqueles alunos mais empenhados, quando é com. 15, 20 dias de curso já tem um monte de história para me contar monte e eu gosto de pegar essas histórias frescas frescas então o que, que a gente faz? então daqui uns 20, 15 dias mais ou menos a gente vai, eu vou ter certamente muitas histórias frescas de alunos e de alunas começou no curso começou a fazer cortesia Começou a fazer aquilo que eu orientei. Começou a ter o primeiro cliente. O primeiro cliente pago. Nossa, que emoção! O primeiro cliente pago. Né? Os primeiros 100 reais, os primeiros 200, os primeiros 500 reais no bolso. A primeira compra que você faz com aquele dinheiro que você conseguiu com a reflexologia. Eventualmente, a primeira conta paga. Tem algum boleto aí atrasado de alguma coisa, fez reflexologia, ganhou dinheiro, pumba, foi lá, pagou o boleto atrasado. São histórias do dia a dia das pessoas que a gente consegue transformar. Enfim, eu, eu quero muito saber de vocês e, e o quanto vocês conseguiram também ajudar outras pessoas. É a história do dia a dia, a história de vidas de pessoas. Maldavinha Primeiro aí. cliente, aqui, ó. Ai, que lindo, que lindo. Nossa, que é, imagem maravilhosa. Parabéns, um milagre, feliz. meu filho, ah, através da reflexologia também, eu poder estar tá aqui contando o que aconteceu, para mim é muito bom também. Tá bom. Que legal, então, fantástico. Olha, parece que ele olha dentro do meu olho. <risos> do céu. Aí, ela já tá até bem, dando o pezinho pro senhor aqui, ó. <risos> de vontade de pegar o pezinho dele e fazer uma né? massagem para ele. Eu já fiz. Legal. Juliana, adorei o falar bem. com você. Professor, um prazer aqui. imenso. Muita emoção, e eu quero poder contar muito mais histórias, muito mais clientes, história dos clientes, para poder tá, estar tá dividindo isso com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar tá buscando a reflexologia. Legal. Obrigado, Ju. Obrigada, do... você. professor, ah. igualmente. Yeah. Tchau. That's all. Bom. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau, Davi.